gente mais um desafio nós estamos aqui ó com seis copos e tem três cheio e eu preciso que o Leandro deixa um sim e um não, um sim e um não, pode começar meu bem com apenas um movimento só, você só pode movimentar um, um, um copo só viu? Vamos um copo? Um copo só, valendo cinquenta reais, tá bom? <risos> <risos> Pensa, amor, um sim, e um não, com apenas um movimento só. Vamos aumentar um copo só. Meu Deus, do céu. <risos> Tem sim. Pensa certinho. É facinho. Temos três vazios, e três cheios. Você precisa deixar um sim, um não, um sim, um não. Tá bom, então. Eu sei que muito difícil. Tá bom. Deixa eu ver aqui pra ele. Apenas um movimento só. Que fazer. Ah, esse tá muito difícil. Ih, nem mexe. Não fala isso assim, não. Vou fazer um movimento só. só. O que, que eu tenho agora aqui? Um cheio, mas vem um cheio, mas ele. Noo! Seco é mais fácil. Seco é mais fácil! Foi na rua!